Agora, no programa Minutos Qualivida nós vamos falar sobre saúde mental e trabalho. E para isso, nós convidamos o Dr. André Fusco, que é médico do trabalho. Obrigado, Dr. André, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Uh, quando a gente fala saúde mental e trabalho, uh, é um pouco como que a gente linka isso porque assim a primeira coisa que eu, que a gente pensa é saúde mental são pessoas enfim loucas enfim é, é, é isso ou não como é que é. De, contratar eu contrato louco como é que é. como é que funciona é. isso aí? existe muito estigma nessa área né do, do doente mental e as pessoas normalmente que estão passando por um processo processo de adoecimento mental dificilmente vão manifestar né o que está acontecendo por conta desse estigma e, e isso acaba às vezes até retratando é, retardando o, o o tratamento ou uma ação da empresa para diminuir esse tipo de, de problema. Porque a pessoa esconde isso, na verdade, esconde, né? Por, dos colegas, principalmente. Né? Fica constrangida e tudo mais. Mas o, o trabalho, ele adoece mentalmente a pessoa? A principal causa de afastamento hoje, em muitos setores, é o adoecimento mental. É uma coisa que vem crescendo com o tempo. Existem, é, com, com, nos últimos tempos, existem várias explicações para isso, desde nenhuma definitiva. né Desde hoje se faz mais diagnóstico, tinham doenças que não se entendia como doença, é, ou uma geração nova que, que é, não suporta coisas que, que as gerações anteriores suportavam, né? essa questão dos milênios. né? Que Mas quando a gente fala de doença mental, por exemplo, eu estou falando de quais doenças especificamente? Olha, o que a gente mais tem são os transtornos mentais menores não psicóticos, quer dizer, não é a esquizofrenia, os transtornos psicóticos. São as doenças como depressão, ansiedade, burnout, estresse pós-traumático. São doenças é, é, menores por conta de, de não ter psicose, quer dizer, delírio e alucinação. Mas não por isso menos graves, nem com menos sofrimento. Né? Ah, a causa está sendo muito estudada é, é, recentemente e, e uma das linhas de entendimento da fisiopatologia, da forma que acontece o adoecimento mental é a psicodinâmica do trabalho é, é um uma que seria área... o que a psicodinâmica a psicodinâmica do trabalho assim, parte de um tentando simplificar ela parte primeiro do conceito do que é saúde né saúde não é simplesmente a ausência de doença a saúde segundo até a Organização Mundial da Saúde é um é uma ausência de doença mais um bem-estar físico social e emocional uhum. a doença mental ela passa por esse é, é bem-estar emocional e social. É, não dá para falar da, da, da saúde emocional no trabalho sem falar do que é uma identidade profissional, que é um conceito de psicodinâmica do trabalho. Para a pessoa ter uma identidade profissional saudável, ela precisa se sentir útil e única. o que quer dizer se sentir útil e única? Quer dizer, eu trabalho, por exemplo, numa empresa que constrói casas. Eu sou responsável por colocar este tijolo. Então eu sou útil, porque eu coloco esse tijolo. Quer dizer, eu tenho um propósito de colocar esse tijolo dentro de um propósito maior, que é construir uma casa. Então eu entendo o porquê de eu estar fazendo aquilo. Isso é uma coisa mais dessa geração. As gerações antigas, antigas, as gerações anteriores, assim, eu quero ter um emprego, eu quero ter uma casa. Essas gerações que estão mais recentes, elas falam, olha... Eu quero um emprego, eu quero uma casa, mas o meu emprego, o, qual o propósito do meu emprego? É, qual a contribuição para o mundo, para a sociedade? Então, para. Né? Então, não gostar do que está faz, tá fazendo é, o, é infancia, Começa, né? Começa aí. É, às vezes você não gosta, mas você entende o propósito. Você fala, olha, eu, eu não gosto muito desse trabalho, mas é, eu entendo que tem a, essa função e é importante o que eu faço. Né? Tem um propósito o que eu faço. A partir do momento que você entende o propósito, é difícil você não gostar mas são coisas diferentes. Eu estou falando do propósito. Então, esse é você se sentir útil. E o que é se sentir único? É você exercer a sua criatividade. Quer dizer, eu coloco este tijolo para construir esta casa, mas eu coloco do meu jeito. Né? Não é qualquer um que coloca. Sou eu que coloco. Por exemplo, empresas em que o sistema manda as pessoas executarem e elas identificam uma forma diferente de fazer aquilo, mas o sistema obriga, a lógica do negócio obriga, a fazer aquilo daquele jeito, é, ela não exerce a, pró a, a própria criatividade. Ela faz uma coisa quase que como extensão de um sistema, ou, ou de uma ordem superior, ou, quer dizer, ela não tem autonomia, ela não exerce a criatividade. Se você não exerce a sua criatividade, você não está sendo único, você está sendo só mais um. E do ponto de vista do indivíduo que trabalha, ele também pode se provocar a ser criativo também, né? Sim. Porque é... muitas vezes a pessoa também vai... Sim, a pessoa, a pessoa pode... pessoa entrando no módulo... É, mas é, é, o que a gente observa é que normalmente é o ambiente que provoca isso nela. É, esse seria o foco no indivíduo, uhum. né? O cara que não se motiva, que não, não é engajado, é preguiçoso. Existe, existe. Mas quando você vai analisar uma empresa, uma área, um setor, é difícil a maioria das pessoas serem assim. Normalmente tem alguma coisa, ou elas estão trabalhando sem um propósito, ou estão trabalhando, ah, sou só mais um, ou eu, eu ou qualquer outro poderia fazer isso porque eu não exerço a minha criatividade. Uma pessoa que não exerce a criatividade, por exemplo, ela tem medo de perder o emprego, porque ela sabe que a contribuição dela qualquer um pode fazer. Uhum. É só uma pessoa colocada naquele lugar, podia ser eu ou qualquer outro. E do ponto de vista do gestor, como que eu, eu olho, para ter algumas pessoas que são minha responsabilidade no trabalho, como que eu consigo fazer esse diagnóstico para saber se as pessoas estão sofrendo é, mentalmente? Assim. Primeiro, é, é, tem o um gestor direto, que é aquele que está em contato direto, direto com as pessoas, e tem, mas todo gestor também tem um gestor. Uhum. Né? Até um presidente de uma empresa, ele presta satisfação para um, os acionistas, para um conselho executivo, então é, é, responsabilizar o gestor também não é um bom caminho. É, não responsabilizar, mas ele perceber que a pessoa está com o, No que, que ele fica atento, né? Ah. É, eu acho que existem algumas coisas que um gestor pode ficar atento. Uma queda de produtividade repentina de alguém. É, uma pessoa que se socializava, ela começar a se isolar. É, é muito comum uma pessoa que está com um processo de adoecimento mental, até por ela negar esse adoecimento mental, ela procurar vários especialistas. Então, a pessoa que traz um atestado, ah, eu estou com tontura, vai num otorrino, um neurologista, nossa, também tá me dando uma falta de ar, de vez em quando, vai no pneumologista, umas dores de cabeça, e vai no otorrino um neurologista de novo, uhum. nossa, umas palpitações, vai no cardiologista. E, e a gente não pode ter preconceito com esses sinais, porque é, é muitas vezes o que a gente observa é o gestor, principalmente o gestor atribulado, por isso que eu, que eu digo, não dá para responsabilizar o gestor, mas o gestor é um olhar atento, sim. É um... É um Pode ser um filtro desses problemas. Começa né? de... a achar que é frescura Que é frescura, que é malaná. É... Ah, tá bom, tava com dor de cabeça. Ontem e hoje tá... foi no cardiologista. Por quê? Não tá querendo trabalhar? E, e a performance normalmente cai. É muito comum as pessoas que estão no início de processo de, de adoecimento mental ter uma queda de performance. Empresas que prezam pela alta performance e desligam pessoas que não entregam, que não performam, normalmente desligam pessoas que estão no início de processo de adoecimento. Não por maldade, por... Ah, essa empresa... É, ela é trata mal as pessoas? Não é, às vezes é uma questão de lei de mercado mesmo, uhum. né? Ela fala, olha, às vezes a pessoa não está interessada. Não... E, e, e quando você não tem uma área de saúde ocupacional vigilante, participativa, estratégica, você acaba cometendo, sem querer, essas injustiças. E a primeira coisa, acho que é, é tirar o estigma do doente mental, Sim. né? É, é... Que ele é preguiçoso, que ele Sim. inventa coisas. O, o... Tem uma coisa é, é, fundamental... Como eu estava falando, você tem identidade profissional, né? Você que tem muito a ver com isso que você falou agora, Milton. Você tem que se sentir útil e único, quer dizer, eu faço parte de um propósito maior e eu exerço a minha criatividade para dar essa minha contribuição. Você pode fazer tudo isso, se ninguém é, é, ficar sabendo disso, se você não compartilhar isso com ninguém ou ninguém manifestar nada a respeito disso, é como se você não fosse útil e único, quer dizer, você só é útil e único em relação aos outros. Você precisa trocar com os você outros. Você precisa né? trocar. Se você tem um ambiente muito competitivo, as pessoas não trocam. As pessoas falam, eu não vou compartilhar com ele, porque senão ele vai usar no benefício dele. Uhum. Ou se eu cometo um erro também, eu também não vou falar para ninguém, porque senão eu vou ser penalizado. Então, é, é, para você ver que não é simples, quer dizer, você precisa ter um trabalho com propósito, você precisa ter um trabalho em que você exerce sua criatividade, para isso você precisa de autonomia, e você precisa ter um, um bom relacionamento, principalmente com seus pares, com seus colegas que é aquilo que você está trabalhando, fala, nossa, que legal isso que você fez, cara. vou tentar, pô, vou usar no meu. Não, usa, funcionou pra caramba, quer dizer, esse tipo de troca... um trabalho em equipe, na e verdade. Em equipe, né? se, sempre que você tem um ambiente colaborativo, é muito mais difícil você é, é, ter, ter o adoecimento mental provocado pelo trabalho. E se você tem uma boa identidade profissional, quer dizer, as pessoas estão trabalhando com propósito, estão exercendo a criatividade, quer dizer, são úteis únicas, se relacionam bem, quer dizer, é um ambiente colaborativo... Olha, se a pessoa adoece mentalmente, difícil ser por causa do trabalho. Uhum. E as pessoas que estão nesse ambiente mentalmente saudável, elas, elas é, é, produzem um muito e dão, mais... E podem dar suporte para outra que pode estar tá passando por um problema pessoal. Sim, com certeza. Pessoal, é, né? é, é, fica um, é, é uma blindagem, né? uma blindagem. Uhum. E isso vem junto, aumento da, da eficiência, da produtividade, do engajamento. Quer dizer, então é, é um... o que está se descobrindo muito com a... Com a com esse estudo de, de adoecimento mental nas empresas, é que você lidar com esse problema e, e buscar soluções na organização é, que propiciem um ambiente em que as pessoas se, uma boa, tenham uma boa identidade profissional, quer dizer, elas se sintam úteis, únicas e, e trabalhem em um ambiente cooper, é, cooperativo, é, é difícil você ter adoecimento mental e, e o que vem é aquilo que eu que eu disse uma vez, que que aqui num, numa outra entrevista que a gente já fez, que se você é, é, investe na na, na na saúde ocupacional, e especificamente na, na, na questão do adoecimento mental, você tem ganhos, você não evita adoecimento, você tem ganhos é, é, em várias em várias questões, em, em questões de absenteísmo, de número de pessoas que se licenciam por causa de saúde, ganho de produtividade, aumento do engajamento, redução de processos trabalhistas contra a empresa. Quer dizer, você blinda, você é um ganha-ganha geral, né? uhum. Porque existe um investimento nisso e, e olhado como como a gente começou no, falou no começo, né? Como que como que essa parte é, influencia toda a empresa, enfim, toda... Sim, Sim. E, e muitas vezes nessas áreas de serviço influencia um cliente. Porque essas pessoas, exercendo a criatividade, tendo autonomia, elas têm um melhor relacionamento com os clientes. Uhum. Diferente, principalmente nessas áreas de venda, empresas de, que, que lidam com venda. Seja venda presencial, é, à distância, por, por teleoperação operação né? é, é, quando você tem um, um, um, uma pessoa que está prestando um serviço, que está se sentindo útil, está exercendo a criatividade e ela, ela tem liberdade para entender a necessidade do cliente e interagir com isso, o cliente fala, não quero mais que mais ninguém fale comigo, eu quero, é, uhum. quando eu for comprar, eu quero comprar uhum. com essa pessoa. É, é, é intuitivo isso até, né? Quando você uhum. entra numa loja e tem uma pessoa que fica tentando te empurrar produto, ou, ou que não presta muita atenção em você, ou atende você do mesmo jeito que atende todo mundo, você não fala, quem aí, eu... Quem realmente te escuta, quer, quer que saber... Escuta, o que tá quer entender a sua... E tenta dar uma solução criativa para aquela sua necessidade. Eu, Poxa, eu quero ser atendido por essa uhum. pessoa. Então, é, é, normalmente você tem um aumento de vendas também, de, de fidelização de clientes, quer dizer... Não dá para você separar saúde ocupacional da estratégia da empresa. Não dá na hora de você planejar uma área, você não levar em consideração não só a saúde mental, como outras questões de saúde. Para você, muitas vezes, você está contribuindo para o negócio dessa ah, forma. Está ótimo. Então, doutor André, muito obrigado. Foi ótimo aquilo que a gente conversou. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Qual a Vida.